Uma blitz da Comissão de Direitos Humanos encontrou problemas graves na UPA de São Sebastião. A comissão chegou por volta de 9 da manhã. Um dos motivos da vistoria foi a agressão de policiais militares contra uma mulher de 31 anos que sofre de transtorno de ansiedade. A comissão já havia acionado o governo do Distrito Federal em relação à agressão. A gente acha que isso tem uma relação direta com a ausência de atendimento qualificado em saúde mental, saúde mental na nossa rede de saúde. Então é, essa é a questão que precisa ser resolvida. Os nossos profissionais precisam ser qualificados para esse atendimento. Segundo a comissão, a gerência da UPA não foi avisada previamente da inspeção. E no momento da vistoria, a direção da unidade foi informada sobre o objetivo da visita, verificar denúncias recebidas após a agressão à mulher. Enquanto a vistoria é feita lá dentro, aqui de fora eu conversei com alguns pacientes. Segundo eles, hoje pela manhã havia médicos e o tempo de espera para uma consulta era em média de 40 minutos. A UPA de São Sebastião chega a atender 350 pessoas por dia. E com base no que foi visto internamente, as primeiras informações da comissão são de que a unidade está sobrecarregada, principalmente na pediatria. Muitas crianças de outras regiões do DF estão vindo para cá. No mês passado, foram quase 3 mil atendimentos na emergência. E são apenas dois pediatras. Segundo a comissão, na vistoria foi constatada a falta de remédios como bombinha para uso em crianças com problemas respiratórios. Também estão em falta aparelhos como oxímetro, ventilação mecânica, monitor de sinais vitais, suporte para soro e macas. Na sala de observação, todos os dez leitos estavam ocupados. Além de a estrutura não comportar a demanda atual, em alguns setores não há mobiliário e documentos ficam amontoados. Outros móveis estão velhos ou quebrados. Com o tamanho da demanda hoje, essa unidade de pronto-atendimento não dá conta do recado. Há um esforço enorme, mas nem o espaço físico, nem a quantidade de profissionais dá conta da demanda que chegou na UPA de São Sebastião. Até o mês que vem, 10 UPAs e unidades básicas de saúde vão ser vistoriadas pela Comissão de Direitos Humanos. No fim, um relatório com recomendações de melhorias vai ser encaminhado para o GDF e Ministério Público. A questão da saúde mental me parece uma das questões mais graves, não só aqui, mas aqui também, porque se você não tem um atendimento especializado, se você não tem uma porta de entrada que seja eficaz, você não vai ter um atendimento qualificado, portanto você vai ter uma, eu acho que uma escala. Mas uma segunda questão, além da saúde mental, eu acho que é o espaço físico. Então o espaço físico aqui é muito compartimentado, é muito exprimido, isso também é algo que precisa ser melhorado com urgência. A corregedoria da PM havia informado que ia apurar a agressão a paciente. Hoje, nós questionamos, mas ainda não tivemos retorno. O IGESDF negou a falta de remédios, de aparelhos ou de médicos. Informou que tem trocado os móveis gradualmente. E a respeito da falta de psiquiatras, disse que busca a transferência dos pacientes aos hospitais que têm essa especialidade.